salve pessoal vocês estão bem aqui é o Ferrez espero que sim que você esteja escapando e hoje nós vamos falar de Prometeia rapaz eu passei muito tempo para terminar de ler Prometeia porque eu fiquei enrolando certo essa HQ incrível em dois volumes ó hoje nós vamos falar de HQ mas principalmente vamos falar de magia também se você não se interessa nesse tema não tem problema já sai do vídeo que eles vão falar de magia de cabala Rodendal tudo relacionado a essa HQ aqui, importantíssima, do Sr. Alan Moore e o J.H. Williams III, certo? Também tem o Mick Gray também que participou, certo? Fez as cores, tudo aí, então, para que se você gosta de quadrinhos, gosta desse assunto de magia, fica aí no vídeo. Se você não gosta também, de repente pode servir para alguma coisa na sua vida, né? Vai que vai. Beleza? Ó, Prometeia é um compêndio de dois volumes, né? Lançados pela Panini, é, da, do selo Black Label da DC... E a Prometeia é uma personagem criada pelo Alan Moore. Alguns estudos aí dizem que não foi criada, que já existia nos quadrinhos. Mas o Alan Moore também, é, por ser um roteirista muito bom, ele fleta com essa coisa. Ele induz, que também foi usada já em outros quadrinhos e tal. Então tem essa, essa, essa coisa que você fica entre a realidade e a verdade. São 32 edições que foram lançadas no selo ABC, né? o selo ABC, lá, o, o American Best Comics, que é um selo criado para poder ele tá ali dentro de uma parte da image, ali, do, do, do um dos, né, dos desenhos da image que criaram um selo, ele foi trabalhar dentro lá do selo, e depois o cara acabou vendendo para DC de novo, e aí essa obra parou na DC, né, então o Moore ficou muito puto, porque todo o trabalho que ele fez, nesse selo entre vários personagens, ele criou a Prometeia, e aí essas 32 edições foram parar nos direitos autorais da DC, da editora norte-americana também, beleza? Ó, essas... 32 edições estão compiladas aqui, e elas dizem o quê, principalmente? É a história da humanidade, simplesmente, a, o apocalipse, simplesmente, os temas bem comuns, assim, que o Alamão gosta de tocar. Mas essa HQ, é, eu vi vários vídeos, e eu estou muito atrasado em fazer vídeos sobre isso, mas eu acho que, que a HQ é atemporal, sabe? Um HQ bem feito, assim como um romance bem feito, é um clássico, então se torna atemporal. E eu vi muitos vídeos na internet durante o tempo que eu tava. Que eu terminei de ler ela, né? Eu vi vários, vários vídeos na internet e todos têm uma abordagem diferente uma da outra. Uns pegam mais a questão da qualidade dos desenhos, que são incríveis, mano. Se você tem dúvidas sobre o, o JH Williams III, não tenha, porque, rapaz, é uma aula, uma aula de quadrinhos. O cara que quer estudar quadrinho um dia para fazer quadrinho na vida, ele tem que vir aqui, porque a narrativa é, muda todo momento, todo momento muda o visual da HQ. Ele usa vários, várias coisas assim que eu nunca vi feitas em quadrinhos, entendeu? Inclusive, é, essa indicação desse desenhista também está escrito lá é, nos extras da HQ. Vocês podem ler lá. Vocês sabem que eu não gosto de dar resumos sobre a obra. Eu, eu acho ruim, assim, porque você tem que ter experiência de ler a obra. Então, praticamente, eu não vou falar da história em si. Mas eu pretendo falar um pouquinho das invocações, das, das as coisas iniciáticas que o Sr. Aramur coloca. Né? Meu cachorro soltou aqui o senhor amor coloca, e é praticamente, para quem quiser ter uma, uma iniciação à magia, a Prometeia é uma ótima escola. Inclusive ele fala, é, no segundo volume ali, o próprio Alan né, entre os personagens ali, pondo a sua, a sua participação dos personagens ali, ele fala que realmente o quadrinho é a melhor alternativa para você ter uma iniciação à magia, né. E dentro da magia tem muito preconceito, as pessoas falam, ah, um negócio de magia, ah, um negócio de contra-religião... Não, não. Na verdade, se você pegar para estudar mesmo, você vai ver que a magia, o ocultismo, os ensinamentos iniciáticos, aí, as escolas iniciáticas, é o começo né, de todas as religiões. Também As religiões vieram depois disso, sabe? As religiões vieram depois dessas escolas iniciáticas. Então eu vou trazer aqui algumas referências, que vai que você tem interesse e fala, puta, eu queria começar é, a ler no paralelo a Prometeia e ler obras que pudessem ter mais sentidos para mim, a HQ, porque você lê só a HQ você vai passar batido. Inclusive, eu vi textos, eu, vídeos na internet, já vi escritos também, né, é, textos também dizendo que a pessoa não entendeu, ou Prometeu, ou que passou pelos desenhos e achou bonito, mas a história em si não foi compreendida, porque também não teve livros paralelos que você leu, ou conhecimentos que você poderia ter para poder usufruir a obra. Uma coisa é você ler a obra é, como uma história em quadrinhos, para você se divertir e tal, e não ter profundidade, legal também se você quer fazer isso, ah, você comprou algo, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, tá ligado? E outra questão é você poder ler os livros pra, paralelos, as questões é, que você pode aproveitar muito mais a obra. Por quê? Porque ela tem várias referências. Por exemplo, ela tem dezenas de referências a Lester Crowley. Se você não leu nada do Crowley, você vai ficar boiando no, né, no que no que é aquelas referências. Então, a HQ, aquele momento da história... Ele vai ter um sentido para você diferente de quem já conhece a obra do Crowley. Né? Então, a mesma coisa do, do Papi, é, que se escreve Papus, que é um, um mestre, né? um mago também, e médico também. E ele escreveu, por exemplo, esse, a Cabala. Né? Se você não tem o ensinamento da Cabala, você vai passar pelo quadrinho também, de forma diferenciada. Porque a, o ensinamento da Cabala é muito importante. O quadrinho ele dá um resumo ali do que é a Cabala. Ele dá uma iniciação a você ao conhecimento, ele tira do, do acástico, né? Traz para você um pouquinho do conhecimento da cabala, mas se você não tem a leitura da Kabbalah, fica pelo menos saber o que é a cabala em si, você fica boiando já na história, já dá uma boiadinha também. Você vai passar batido, vai continuar se divertindo ali, mas vai passar batido porque a referência do cara é, é muito alta. Ao, ao, ele não, não ao papi, é, né, que se escreve papos, não ao papi profundamente, né? Mas o Papi é um, é um dos maiores é, mestres da magia, é importantíssimo ler ele, se você quer é, adentrar nesse tema, tá bom? E o Alamor não faz referência, porque não vai entregar todos os autores que ele lê, é claro, não, os caras não entregam, é, ele faz uma referência ali a, a cabala, inclusive ele passa pela cabala do Papi e não dá o nome do Papi, porque ele não vai dar referência, você tem que ir atrás procurar. Outra, outra leitura que eu acho importante para você, se você quer realmente entrar nesse universo e tal, falar, pô, eu vou ler agora a obra com, com um pouco de conhecimento. Você tem que ler pelo menos a doutrina oculta. Se você não ler pelo menos a doutrina oculta da Blavatsky, você não vai é, também entender grande coisa. A Blavatsky é uma importantíssima estudiosa, não só né, com seus poderes tal. Aqui tem gente que acredita nos poderes, tem gente que não acredita, mas ela é uma estudiosa. Ela é uma mulher muito importante. Ela foi a primeira a pisar não, é sair do conforto dela para pisar para poder pegar conhecimento fora, né? E, e ela escreveu esse aqui é um livro bem tranquilo de ler, a Doutrina Oculta. Os outros dela são um pouco mais complicados, mas aí, tem alguns livros resumidos dela também que eu não aconselho. Eu acho que você pode ler a Doutrina Oculta de boa, né? Para você também pegar esse conhecimento vindo da senhora Bavlatsky, né? Que também tem referências lá aqui na obra do Prometeu, só que não são referências propriamente diretas, né? Passa também um pouquinho mais o Alamor ele dá uma, uma maquiada bacana ali, mano. O bicho é, é bom, mano. Pra quem manja de literatura, pra quem manja de escrever, não só ler, né, mas manja também de escrever, sabe que alguns pontos ali o cara converge na história pra poder dar sentido na história. O Dogma e Ritual de Alta Magia, do Elifas Levi, também é outro livro que eu indico. E muita gente tem preconceito com o bode, com a coisa hermética né, em si, ó. Que é a coisa mais fechada aqui, entre quem conhece. Mas... O Dogma e o Ritual de Alta Magia é um livro importante para você ler também, do Eliphas Se você quer é, entrar nesse universo, como eu disse, né? se você não quer, não tem problema, gente, é o que eu falei. Legal? Você pode passar pela HQ tranquilo, mas eu me senti aqui no, no, no vídeo com vontade de falar disso, que eu falei, pô, mano, seria tão legal para as pessoas que querem é, pegar outra linha de leitura, ou para quem já pegou um pouco dessa linha de leitura, se inspirar novamente para poder ler, que de repente pode ser uma coisa bacana, tá? Então, Dogma e Ritual de Alta Magia é um livro muito fácil de você achar. Qualquer loja que você for, aí, livraria, tal, você pode achar ou comprar aí pela internet. Esse vídeo não tem tudo de deixar link nenhum, fica tranquilo, não estou te vendendo nada. Só vou falar do último gibi da Comic Zone, que é minha editora, porque está aqui separadinho, porque eu estou muito orgulhoso dele, mas não tem ideia de te vender nada, fica tranquilo. Nenhum desses livros aqui tem link, nada não. E eu não facilito a vida de ninguém também nesse, porém. Se você quiser procurar, você procura aí, se informa tá bom ah, porque senão é, o vídeo fica tendencioso e a ideia aqui não é dar tendência para editora nenhuma para coisa nenhuma tá ligado? embora é, o mundo está aí aberto para você poder estudar o que você quiser é, uma outra coisa que eu acho importante de você é, ler para é, paralelo de repente a Prometeia ou até um pouquinho antes se você tiver paciência para ler um volume desse né eu tenho porque eu gosto muito o do Israel Regardier. É, Israel Regadier da, ele lançou pela Madras a Golden Dawn. Esse volume aqui, ó. Esse volume aqui, ó. A Golden Dawn. Aqui explica toda a origem da. Eu não vou falar a religião religião né, da Golden Dawn, porque não é uma religião. Né? Mas, quando você for ler o livro, você vai entender que é muito importante, porque pela, por essa ordem hermética aí, é, da Aurora Dourada, passou muita gente. Mano, muita gente mesmo. E muita gente importante, que também é citado no Prometeia, né? Então, eu, a ordem é, dourada aí, ela, ela é importante porque ela foi criada na Inglaterra em 1888, sabe? e desde então ela não parou de ter impactos. Assim. O Crowley foi um cara que, que participou, o Gerald Gardner também, que é outro cara que também mexeu com iniciação, ele participou dessa ordem, aí, da, desse, dessa ordem métrica, né, porque é uma ordem fechada. Mas quem quer um, um pouquinho de conhecimento, tá aí em livro, ó, você não precisa passar de, participar de reuniões que nem eu participei, de assembleias, de nada, você já pode ler em livro, ó. olha que suave, tá bom? Só você ter, Se você tiver interesse no livro, né, mano? Agora, o, o Papi, que é o meu autor preferido falando de magia, ele também tem um outro livro, se você quiser entrar nesse assunto, que é o Tratado Elementar de Magia Prática, né? essa edição aqui é da Pensamento que é a adaptação, realização e teoria da magia. O papi, né, ele é um cara muito estudioso. Ele ficou trancado numa biblioteca muito preciosa em frente à casa dele durante décadas, né. E depois ele virou médico para poder também fazer a cura das pessoas na prática ali, né. E ele é um, um estudioso. É, para mim é fundamental. A primeira obra que eu li do papi, eu praticamente não entendi nada. Fiquei meses achando que eu era muito bom para entender mas depois eu tive eu assimilei a obra é diferente de você entender e de você assimilar a minha convicção tá posso estar falando besteira aqui para vocês mas é, entender uma coisa e você assimilar a obra no todo depois impactou muito uh, o meu trabalho a minha carreira impactou muito Deus foi almoçar Deus foi almoçar e é dedicado ao papi tá e o tratado Alimentar da mágica prática ele é um volume importante para você ler também da Editora Pensamento se você quer Entrar nesse, nesse tipo de leitura, tá? Um tipo de leitura que muita gente é, tem discriminação, fica falando, mas não sabe, é, que é o início de várias religiões na verdade, acho que de todas as religiões e para quem quer estudar mais para frente, aí, se você for estudar, você vai ver que isso aqui existia, o ocultismo, depois se desdobra em vários conhecimentos que nós temos hoje, tá? Engenharia, é. Tudo, tudo que... você é, Biologia, um monte de estudos aí, começou aqui no, são... Por isso que é ocultismo, né? Porque é o oculto, porque os caras não queriam deixar acessível para todo mundo naquela época. E hoje, se você tem essa parte acessível, você pode ler. É, tem muita gente, inclusive, que fica, ah, eu vou ver o vídeo. Gente, o vídeo é um resumo. Você vai ver um vídeo sobre a Blavatsky, é um resumo do que ela pensa. Você não vai ver um vídeo de 10 horas, não tem, né? Acho que nem na internet falando nem da Doutrina Oculta, nem dos outros livros dela impressionante assim como do Eliphas Levi, como do Papi também, tá? Então por isso que eu acho importante fazer esse vídeo aí, dando as referências de livros em si, tá bom, pessoal? Bom, Prometeia foi uma leitura totalmente agradável, tem uma hora ali que demorou, porque tem uns extras ali que eu acho, ah, ah, me esgotou os extras, mas a gente lê tudo, né? Porque a gente é verme, como dizem os caras do colecionismo, né? Verme tem que ler tudo, então você lê tudo, até para poder fazer o vídeo aqui para comentar, né? Mas foi uma obra assim impressionante. Foi uma das maiores obras que eu li do Lamour, assim como do Inferno, assim como o Atma, Assim, ela está no padrão meio monstro do pântano e do inferno. Ela supera as outras obras em quadrinhos assim. Realmente é uma obra completa sobre magia, se você souber pegar as referências e tudo você também vai se divertir muito, porque a história é muito boa, o Apocalipse é muito bem feito, a parte do Apocalipse, é uma visão totalmente diferente, né? à toa que o Alamor é um dos maiores, é, não, um dos maiores não, o maior, né, é, escritor de, de quadrinhos de todos os tempos, porque eu duvido alguém pegar esse título dele aí, mesmo ele tendo parado para ir para a literatura, né, inclusive estamos esperando aí as obras literárias saírem aqui no Brasil, né, as traduções saírem aqui no Brasil, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Outra coisa que eu queria falar antes de terminar é o seguinte, a minha editora a Comic Zone, é, eu sou co-editor, co-dono da Comic Zone junto com o Thiago Ferreira, e a Comic Zone acaba de lançar um, um quadrinho que eu acho essencial também para a sua coleção. Se você não, não conhece ainda a obra do Flávio Colin, nem do André Diniz, que é um, cara, um desenhista incrível, um roteirista incrível. O André Diniz, inclusive, começou como roteirista e depois é, veio a desenhar também. Hoje ele tem um trabalho desenhando e escrevendo. Né? O Flávio Colin é um, um, um cara incrível Se você não conhece, tem que conhecer E a gente publicou o Essa HQ aqui, ó, olha que coisa linda O que que diz no Fawcett? Que, qual é a história do Fawcett? Mano, é, esse, esse, esse Fawcett aqui é tipo Indiana Jones Só que original, né? é baseado em, em fatos reais tá ligado? Os caras vão atrás de uma expedição Eles montam uma expedição e vão atrás de uma cidade perdida de ouro Aí tem os índios, é, os caras vão viver numa tribo, tá ligado? E a gente fez para essa edição uma abertura totalmente é, inédita, né? Um texto inédito de abertura. E também colocamos um capítulo de como surgiu o personagem. Coisa que não tinha na outra edição que saiu do Brasil. O Flávio Colim ele é conhecido como um dos maiores desenhistas do Brasil, né? Tem um traço único, assim, você já conhece o traço de feito. E se você não deu uma oportunidade para Fawcett, é divertido, é muito legal. E é brasileiro, mano. É uma, é uma, uma coisa que a gente, eu tenho muito orgulho, tá ligado, de ter publicado isso aqui. Porque é a memória do Brasil, é a memória dos nossos autores. Um autor importantíssimo, Flávio Colim. Se você não conhece, dá uma pesquisada aí, tá bom? E você pode adquirir essa obra, entre outros quadrinhos que a gente está publicando também. Beleza? Quero agradecer aqui o Davi da Onda Sul. Me mandou a peita nova e me mandou boné novo da Onda Sul. Obrigadão, Davi. Se vocês querem comprar o um boné pesado... É, camiseta da hora, feita na quebrada, certo? Gerar a renda local. Entra no site da Onda Sul, www UndaSul, www.undasul.com.br. Tá bom? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Deixe nos comentários aí se você leu Prometeia, se você curtiu, as dúvidas que você tem de repente no quadrinho. Eu, às vezes, não consigo responder todas as dúvidas, né? É, porque eu também não manjo de tudo, né? Isso aí tem é os caras que estudam quadrinho que manjam. Mas, como leitor, eu te respondo aí e, e principalmente sobre o ocultismo. Aí, se vocês gostaram do assunto, a gente faz um outro vídeo depois falando de outras obras raras que eu tenho, inclusive, que a gente pode trazer aqui, tá bom? Do Crowley, da Bravatsky e de outros autores que também ficaram renegados e não foram relançados. A gente pode fazer isso aí porque é um assunto que eu estudo há muitos anos. Tá bom? Um grande abraço para vocês aí. Tamo junto.